A Concreta está chegando perto de você e agora é a sua hora de viver bem com a sua família. Desde 2001 no mercado, a Concreta Construções vem realizando o sonho da casa própria de milhares de brasileiros. São mais de 50 obras realizadas em mais de 40 cidades, além da conservação rodoviária. Tudo para garantir o melhor para a sua cidade. Concreta Construções. Nossa meta é concretizar o seu sonho.